Eu acho que várias pessoas têm superado essas condições com a prática de Hatha Yoga, sem dúvida. Estar em um espaço consagrado definitivamente ajuda. Mas, essa manifestação bastante difundida de desequilíbrio da tireoide Veja, temos que entender isso. O que você chama de tireoide, no yoga nós não olhamos para as glândulas dessa maneira, mas na medicina o que você está chamando de tireoide é aquela secreção dentro de você que está tentando calibrar o seu sistema diariamente. Está apenas calibrando quanta digestão deve acontecer, quanta energia deve ser produzida, quanta gordura deve ser produzida, quanto o músculo deve ser desenvolvido, tudo. Ela está tentando calibrar a sua estrutura física. A sua estrutura física está fortemente relacionada com a sua estrutura psicológica. Hoje, existe substancial evidência para mostrar que, se você sentar aqui e pensar em uma montanha, a sua função glandular funcionará de uma certa maneira. Se você pensar em um tigre, funcionará de outra maneira. Se você pensar no oceano, funcionará de outro jeito. Se pensar num homem ou numa mulher, funcionará de outro jeito. Somente um pensamento. Nada. Nenhum contato com montanha, nenhum contato com tigre, nenhum contato com homem, mulher ou oceano. Apenas um pensamento irá alterar a sua função glandular. Estou dizendo que este é o quão afinado o sistema é, que está tentando calibrar tudo para que você fique bem. O problema é que você precisa de um carro de boi, porque você é o elo perdido. Você precisa de um carro de boi, mas eles lideram uma nave espacial Cada pequena coisa fará um mundo de coisas, simplesmente se você tocá lo boom, uma onda de coisas acontecendo no sistema. Se você apenas olhar dessa maneira e tirar uma conclusão sobre a árvore, este passará por inúmeras reações químicas e outros tipos de alterações. As funções glandulares mudarão. Onde quer que você esteja, seja em Mumbai, ou em Nova York ou em Londres, onde quer que seja, apenas observe a situação na qual você está entrando. Talvez socialmente você tenha se acostumado a esse tipo de coisa, mas observe o tipo de ambiente no qual você está entrando, o número de coisas que estão acontecendo. Nenhuma delas é favorável para esta vida. Você pode ter se acostumado a isso. Talvez agora nem consiga viver fora dessas cidades, esse é outro assunto mas a vida que você é não está em busca desse tipo de ambiente. Então, o número de oscilações que estão acontecendo dentro de você não está a seu favor. A disfunção glandular é apenas uma manifestação. Uma função altamente calibrada de função glandular, uma delas é a tireoide. É facilmente notável, a primeira coisa, os seus parâmetros fisiológicos e psicológicos se alteram um pouco somente por causa do distúrbio. E outra dimensão é o distúrbio que está acontecendo dentro de você, seus próprios padrões psicológicos. Outra dimensão de distúrbios é o tipo de alimento que você está ingerindo. Não é possível você comer algo nos dias de hoje que não esteja quimicamente infestado. Se você está comendo alimentos bem orgânicos, são poucos os produtos químicos orgânicos que eles usam. Já chegamos a esse ponto. É muito difícil comer algo que cresceu apenas em mata silvestre, que você possa colher alguma coisa e comer, isso é muito, muito raro. Nem mesmo uma pequena porcentagem de pessoas pode mais comer dessa maneira. Tudo vem do supermercado. E o que vai para o supermercado... É tudo sobre mais, não sobre o quê. E também isso, neste país, todas essas coisas já se foram, não se preocupe. Minha avó, todos os dias, o vendedor de legumes, você sabe, eles costumavam vir até a sua casa com uma cesta. Naquela manhã, bem cedo, eles os teriam colhido. Às 7h30 ou 8 horas. eles já estavam à sua porta. Quando eles vinham, e ela olhava para eles, quando ela queria comprá-los, ela não deixava o vendedor de legumes tocar nos legumes. Eles os colheram e os trouxeram. São frescos, agora mesmo foram retirados das plantas, mas, se eles tiverem que ir para a balança ou se ela tiver que escolher um, dois, três, quatro, assim, ela não os deixava tocá-los. Não toque nos meus legumes. Isso não era para evitar bactérias. Ela não queria que aquela mulher ou aquele homem tocasse nos legumes que os filhos e netos dela iriam comer. Ela os tocará de uma certa maneira. Ela irá acariciá-los e afagá-los. Ela olhará para eles desse jeito e daquele. E então ela irá cortá-los e prepará-los. Não pense que tudo isso é engraçado. Se todas essas coisas estão faltando em sua vida, você tem que tomar comprimidos para lidar com a sua função glandular. E de nenhuma forma, tomando um comprimido, você conseguirá equilibrá-la, você pode suprimi-la. Você não conseguirá equilibrá-la corretamente de maneira alguma porque todos os dias ela é diferente, a cada momento ela é diferente. Isso é calibração, um regulamento muito dinâmico que está acontecendo. Você a suprime e apenas toma uma pílula e de alguma maneira a controla. Você é um pequeno mecanismo disfuncional. E com essa disfunção, esse mecanismo disfuncional irá se manifestar de muitas maneiras e você só saberá disso quando exigir mais dele. Quando você está vivendo com o um mínimo de coisas, isso não aparece. É assim. Veja, mesmo que você tenha um pneu vazio no seu carro, a 20 km por hora você pode dirigir até a sua casa, sabe? Algumas coisas irão quebrar, algumas coisas irão se romper, mas você ainda pode dirigir. Somente quando você chega a 200 km por hora, então, se o pneu estiver vazio, aí você sabe que irá sair voando da estrada. Então, isso é tudo. Se todas essas coisas estão bem cuidadas, agora, quando você acelera a sua vida para funcionar a um nível muito mais elevado, ela simplesmente irá. Agora, se você acelera a sua vida sem trazer esse equilíbrio, então você verá que ela surtará. Você verá isso acontecer ao seu redor todos os dias. Então, para investir tudo isso em nossas vidas, bem, você não pode deixar a sua cidade ir morar na floresta você não pode sair dos ambientes sociais e partir. Pelo menos você deve se preparar para que essas coisas não tenham muito impacto sobre você. De qualquer forma terá impacto. Mas quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos em sua casa. Tenha algumas plantas à sua volta. Se não tiver espaço, encha o seu quarto. Isso fará alguns quartos parecerem estranhos. Abra metade do telhado. Ah, mas tem outro andar em cima, Sadhguru. Ok, abra a maldita parede para que alguma luz do sol venha até você. Sim. Não mantenha tudo fechado e só um ar-condicionado funcionando o tempo todo? Uma coisa é isso. As reverberações ao seu redor estão enlouquecendo totalmente este corpo o tempo todo. Buh. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos. Até na Europa, lá é um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o tempo todo tem algo zunindo. Hum, sem fim. Quando eu venho para cá, é como... Sabe? Simplesmente quieto. Que faz você se sentir vivo. Tudo está zunindo, você se sente vazio. A maioria das pessoas não está ciente disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de você estar dormindo oito horas por dia é apenas isso. Que não estão vivendo em seu habitat natural estão tentando se proteger dormindo. Então, para se proteger de enfermidades, para se proteger de doenças mentais, para se proteger de todo tipo de desequilíbrio, você dorme entre 8 a 10 horas por dia. Isso é metade da sua vida. Você está morto. A morte é sempre uma boa solução, mas não é a solução que estamos buscando. Nós estamos buscando uma solução para a vida e não... Um fim para ela. Se você finaliza algo, isso está solucionado, não é? Solucionado ou não? Solucionado, mas não da maneira que queremos. Queremos estar aqui, vivos e completamente solucionados. Então, se isso tem que acontecer, você pode. Eu sei que você talvez aparecer parecer estranho. Até eu vou pensar que você é estranho. Mas você pode trazer algumas plantas para o lugar onde dorme? Quando você andar, deve sempre estar consciente sobre as outras vidas que não seja a vida humana. A maioria das pessoas não está consciente nem mesmo de outros seres humanos. Então, eu estou lhe recordando, você deve estar consciente acerca de tudo o que está vivo. Uma árvore, uma planta, uma folha de grama, um grilo pulando. E das pessoas que você não gosta passando por você? Todo tipo de coisa. Você deve estar vivo para tudo. Não é necessário dizer nenhum... Ah, eu amo a árvore. Você não tem que amar a árvore. Você tem que ser nutrido por ela. Esta é a única maneira de se viver. Quer você goste ou não, ela está lhe nutrindo neste momento. Se você o fizer conscientemente, tudo irá funcionar melhor. Algo tão simples como estar vivo para tudo que está ao seu redor, indiscriminadamente... Talvez regularize o seu problema de tireoide. Claro. O Hatha Yoga matinal está lá. Os crias estão lá. Todas essas coisas irão ajudar definitivamente. E os espaços consagrados, espaços poderosamente consagrados estão lá. Muitas coisas. Uma das principais razões é que os seres humanos estão se tornando menos e menos ativos à medida que a tecnologia cresce. Em um dia um ser humano, em média, o quanto de atividade, atividade física que eles costumavam fazer no passado, as gerações prévias, e o quanto de atividade física que todos nós fazemos agora é abismalmente menos. Com um nível de atividade tão baixo, manter o equilíbrio do sistema é difícil. Então, se há um pouco de desequilíbrio, não vá dormir. Se você se sentir um pouco desequilibrado, você deve iniciar uma atividade. Onde quer que a atividade esteja acontecendo, com um pouco de vigor e alegria, você deve começar aquela atividade e fazê-la mais e mais se você estiver se sentindo mal. É verdade. Porque no momento em que você retorna, você está empoderando aquilo. Bem, se você estiver muito doente, o caso é diferente, mas caso contrário, você deve porque estamos falando essencialmente de vários tipos de disfunções glandulares. Se exercitar é uma simples solução para tudo. E não faça exercícios, para aqueles que estão em Nova York. eu estou lhes dizendo, não faça exercício, vocês têm aquela pulseira fitness no seu... 10 passos, 12 passos. Não faça isso. Esta não é a maneira de se fazer exercício. Você talvez fique mais doente fazendo isso. Apenas alegremente fazendo algo. Estar alegremente vivo. Atividade é... Se você não sabe como se sentar aqui e estar exuberantemente vivo, apenas vá brincar. Jogue um jogo. Simplesmente corra em círculos. Apenas emite um gafanhoto quando estiver andando. Tente. Tente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o seu problema. Quando você for agora, eu quero ver você. Porque você vai andar na grama. Você deve ir como um gafanhoto. Você vai ver quanta vivacidade irá lhe ocorrer. Basicamente, o seu problema fundamental é que você está levando a sua vida muito a sério. Então, nós temos que novamente lembrá-lo que você irá morrer de qualquer maneira. Não a leve tão a sério, porque ela vai terminar a qualquer momento. Você deve se controlar menos. Agora, se você se controlar menos, aquela última cena pode ser diferente. Do contrário, as pessoas te veem. Isso é uma coisa ótima que aconteceu com você. Você se controlou menos. Agora mesmo, se você se controlar menos, você verá que a vida acontecerá maravilhosamente bem para você.